Nesse vídeo vou te mostrar o que fazer em Penha além do Parque Beto Carreiro World, praias e a história da cidade. Vamos embora! aqui na frente para começar nosso roteiro óbvio que o Parque Beto Carreira é muito conhecido, afinal de contas ele é maior do Brasil e não somente isso, é o maior da América Latina, então realmente tem uma influência gigantesca e muita gente conhece a cidade de tipo, através do parque sem falar que grande parte das pessoas que visitam a cidade ficam hospedados ao redor aqui, então por isso que eu decidi começar nosso roteiro a partir daqui e agora eu vou ali na praia Armação do Itapacorai. vamos lá? Antes da gente ir Aqui é a porta de entrada, o Castelo das Nações. Cheguei aqui na Praia do Manguinho, que ao lado da armação de Itapocorói. Aqui é muito gostoso, porque tem bastante sombra. Sem falar que tem esse balanço aqui e outro lá atrás. E na entrada, onde dá pra estacionar, tem vários restaurantes e também comércio, vendendo ostra, marisco, peixe fresco etc. vou mostrar pra vocês aqui essa pracinha. E seguindo tem bastante restaurante e hospedagem ao redor também. Penha tem diversas praias muito bonitas. Eu quero citar aqui pra vocês quais são as melhores. Praia do Manguinho, Praia do Trapiche, Praia do Cascalho, Praia da Fortaleza e continuando a Praia da Armação. E também existe a Praia da Cancela, que é entre a Praia do Manguinho e a Praia do Trapicho, né? nesse, nesse percurso aqui, que já já vou mostrar pra vocês. A Praia Grande é uma das principais, lá é muito bom pra surfar. Inclusive, já tive um depoimento de um amigo meu que surfa, falou que já viu golfinho naquela região. Aí ao lado tem a Praia do Poá, e continuando lá no extremo canto direito, você vai encontrar o Canto do Poá, que é um lugar fantástico. Então, lá atrás é possível enxergar lá o pontal do vigia tem uma vista bem bacana daqui toda a região dá para ver do outro lado também e aí logo em seguida vai ter a praia grande depois praia do poá e aqui canto do poá ponta do vigia que não é uma praia mas é um mirante muito bonito lá que você pode conhecer Bem pertinho ali tem a Praia da Paciência, que é uma ótima praia também. Quem vem de navegantes, entrando em Gravatá, vai encontrar a Praia de São Miguel. Posteriormente, Praia Vermelha. Aí quando chega na Praia Vermelha, tu continua à esquerda, tu vai sair na Praia do Monge e pegar à direita, vai sair na Praia do Lucas. A região central de, de Penha, uma das principais da Praia Alegre, que é a mais movimentada ali com a questão de estrutura, vários restaurantes, pescaria na beira do mar, né? Então tu pode almoçar, tu pode tomar uma cerveja, uma refrigerante na beira do mar. Sem falar que é uma água bem tranquila, bom para andar stand-up e, e outras modalidades. além da Praia Alegre tem também a Bacia da Vovó, fiquei sabendo agora há pouco que tem a praia do Bananal, que precisa fazer por trilha. Inclusive eu quero ir lá gravar fazer um vídeo também para o canal. E bem do ladinho da Bacia da Vovó fica a praia do Quilombo, que tem uma estação de areia bem grande. É um detalhe que na praia do Quilombo eu já vi placas lá que não é possível banho. Não é própria para banho, né? Você pode até tomar, mas não é recomendado. Inclusive, na minha opinião, uma das melhores praias para banho aqui em Penha, a Bacia da Vovó. É muito legal lá. A Praia, a praia Alegre também é show de bola. É... O Canto do Poá, tem uma das águas mais limpas que eu vi aqui em Penha e é um lugar bem calminho, muito top, inclusive tem vídeo aqui no canal, no card você pode, na descrição do vídeo também vai estar todos esses links para é, Praia da Paciência um lugar muito legal a Praia do Monge é uma praia deserta, completamente deserta tem poucas pessoas que vão lá mesmo pelo fato de ter fazer uma trilha pelo costão ali, seguindo da Praia Vermelha mas só por ser si, quem gosta de Sossego, Paz é um excelente lugar é possível tomar banho nela, né? A água é calma, tem um lugar que é um pouco mais forte, mas mesmo assim é um lugar muito bom para tomar banho. Assim, tem muitas outras praias aqui em Penha. Inclusive, eu vou fazer um vídeo completo somente das melhores praias. A questão de estrutura, o que não tem estrutura, águas mais bravas, águas mais calmas. E eu vou colocar aqui no canal, fechou? Além das praias, também tem as trilhas. É, existe uma trilha ali da Praia Vermelha, que você vai até as nascentes, encontra uma mini cachoeira, consegue sair numa praia secreta lá, que é... A Praia da Galeta. Penha é uma ótima cidade para quem gosta de natureza. A mesma estrada que inicia a trilha da Praia Vermelha, é possível encontrar dois mirantes mais à frente. O primeiro deles é o mirante da Praia Vermelha. Tem uma rampa de voo livre para realizar voos de parapente. Sem falar que você pode ter uma vista muito legal da Praia do Monge né, e uma parte da Praia Vermelha. Continuando na frente, tem o Miriam de São Roque, que tem é uma vista bonita. Além desse ecoturismo, você pode fazer passeios aqui de barco para conhecer a Ilha Feia e também outra ilha que eu esqueci o nome agora. Mas assim, essa Ilha Feia de Feia não tem nada, porque ela é muito bonita. Eu já fui nesse passeio ano passado e agora eu vou ali na pracinha e depois eu vou lá na Praia do Trapiste, que é uma das mais famosas aqui de Penha. Então, vamos comigo! hoje passar ali pelo Pacífico, é um dos eventos, casa de show aqui, enfim, as mais conhecidas, inclusive traz shows nacionais, Cibermandinha aí, Vitão. Aqui é a Praia da Cancela, é, infelizmente é imprópria para banho, mas tem esse centrinho aqui, um, um mini parque. Artesanatos, tapete aqui. Esse aqui é novo, tem um parque aí Terra Atlântica, mais para criança, família que eu vi. Nunca entrei aí, ainda se bem, pelo menos a vista bem apresentável. Da onde eu estava, Praia do Manguinho até aqui, dá dois minutinhos caminhando. E aqui ao redor dessa rua principal, tem bastante hospedagem, restaurantes, barraquinhas. É um dos pontos mais conhecidos aqui. Fica bem perto do Beto Carreiro, acho que também dá, dá aí cinco minutos de moto. Tem uma placa ali avisando que se alguém banheça entrar nas embarcações, vai ter multa. Comecei tarde já, é bem tranquilo, geralmente é mais cheio aqui, pescadores aí, fica com molinete, com anzol, várias vale de pescar, e aqui tem esses barquinhos todos charmosos, eu já vim aqui com drone, foi em 2018, quase perdi meu drone, aqui. quase derrubei ele dentro da água, inclusive vou colocar umas imagens aqui com, com, com o caiaque, ficou muito maneiro. agora vou lá com isso em lugar que marcou o início dessa cidade de vez. Vou contar um pouco dessa história para vocês, fechou? Vamos é, Unidade de estabilização. Então, ou seja, quando aparece aí tartaruga, outro tipo de animal marinho que se machuca no mar, eles têm uma equipe que eles vão até o local e retiram esse animal para prestar cuidados para ele, para recuperar e colocar ele de novo no mar. Então isso é interessante, né? Então aqui tem vários esqueletos ou parte da... Do... Do organismo de alguns, como é o golfinho de nariz de garrafa, tartaruga cabeçuda, tartaruga verde, lobo marinho, pinguim de magalhães, bobo pequeno, isso aí eu não conhecia, bobo pequeno. Tubarão martelo, cara, olha só que interessante. O tubarão encalhou na praia da sepultura em Bombinhas, o animal era uma fêmea, estava grávida. desses três exemplares fazem parte dos 25 filhotes que estavam para nascer, infelizmente nenhum sobreviveu. O animal media quase 3 metros, então tem as fotos embaixo do, da mãe e aí tem os filhotinhos, eles pegaram e deixaram aqui, ó. deve ser um material propício, né, que eles colocam e deixam eles armazenados para não se deteriorar. Falar de história, eu vim nos lugares mais antigos aqui de Penha, não sei se todo mundo sabe, mas a região de Penha foi colonizada pelos portugueses. Depois que os espanhóis chegaram na ilha de Santa Catarina, que é a atual Florianópolis, eles tiveram que sair, então procuraram outra região, principalmente para pesca, e encontraram aqui ao norte, a cidade de Penha. Naquela época, essa região era um berço nativo dos índios carijós, e aqui foi onde iniciou os primeiros povoados. Também eles fundaram a primeira capela São João Batista. Tem uma curiosidade referente ao nome da cidade. Isso é algo particular que eu sempre gosto de saber, o porquê que tem esse nome, de onde surgiu, qual que é a razão? Geralmente tem uns nomes estranhos, né? Cada cidade tem o seu nome peculiar. Mas tem uma raiz, isso é interessante. Eu gosto de saber. Se você também gosta de saber essas curiosidades, deixa aqui nos comentários para eu saber se só eu no mundo ou se tem mais pessoas. E se isso é legal trazer aqui para o canal, mais vezes. Beleza? Outra curiosidade aqui no século XVIII e XIX, quando os pescadores instalaram armações para fazer uma armadilha, né, justamente para armar e pegar as baleias, capturar elas para extrair o óleo e vender lá no Rio de Janeiro. É... Isso também originou o nome do bairro dessa região, que a gente chama Armação de Itapucurói. Armação tem a ver com a armação das baleias. Afinal de contas, Penhão tem 63 anos, vai completar esse ano, mas essa capela está aqui na minha frente, já tem mais de 200 anos, que foi fundada em 1759, beleza? Agora eu vou lá mostrar ela pra vocês. Ela é uma das capelas mais antigas do Brasil. Ela tem a mesma estrutura criada em desde 1759, então hoje ela é, é um patrimônio histórico do estado e também do município, então, de contas é o maior patrimônio arquitetônico da cidade. Além disso, a gente tem uma vista aqui, ó, a gente está da Bahia, a gente consegue ver a praia, as embarcações, né? aqui na frente é a Praia do Trapiche, junto com a Praia do Cancela, Manguinho, lá atrás eu consigo ver a armação completa, né? a orla completa da, da Praia de Armação, e aqui a atual igreja, Lá atrás tem cemitério, e algo pertinente também, que serve de curiosidade, é que se tu reparar todo o litoral, todo, toda parte do Brasil, as capelas mais antigas elas, elas eram feitas num ponto aonde você consegue enxergar o mar, então o motivo é que ela seja num, num, num lugar mais alto para que quando os navegadores eles estavam vindo, eles conseguissem enxergar e já ver que existia um povoado estabelecido. Então, se eles chegassem ali, eles iam enfrentar conflitos, ia ter briga, né, questão de espaço territorial. Então, isso você pode observar desde Garopaba, São Francisco do Sul e outras cidades litorâneas, você vai perceber que as capelas elas têm vista para o mar em um ambiente mais alto. A cidade de Penha tem muita história, né? Como eu falei, a igreja aí é do século XVIII. Só que o município, ele só ganhou a categoria mesmo de município só na década de 50, no final, em 58. Mas na década de 70, passou a ser conhecida aí pelas praias, ser movimentada no turismo. E a partir daí começou a ganhar mais relevância. E na década de 90, começou a construção do Parque Beto Carreiro hoje. E aí explodiu, né? Todo mundo conhece Penha através do parque. de veraneio e recebe aí mais de 100 mil pessoas nesses picos de movimentação em várias épocas, até mesmo na época de julho ali das férias. É, mas a cidade tem apenas 40 mil habitantes, então ela recebe aí quase o dobro, né? Quase não, o dobro um pouquinho mais. Aumenta que é a cidade é o turismo, além disso comércio, serviços, a parte de pescaria também. Penha é o segundo maior produtor de marisco no Brasil. Isso faz com que a gastronomia também seja baseada em frutos do mar, né, a mais típica. Além disso, a cidade faz divisa com a cidade de Pissarras e Navegantes. Navegantes é onde tem o aeroporto, é um dos mais famosos aqui de Santa Catarina, né, tem bastante fluxo. E é bem pertinho daqui, fica questão de 15 minutos, você chega lá de, de carro, moto, óbvio que não, se não tiver trânsito, né. Mas aqui é muito difícil ter trânsito muito forte, né? a não ser em épocas de grande movimento de temporada, tá? tem as exceções. Caso você venha aqui passar um final de semana ou até mesmo mais dias, né, que seria o ideal para conhecer, curtir tudo que penha que tem para te oferecer, é legal você ficar numa pousada, num hotel e aqui no Booking, né, o link da descrição, você pode conferir todas as opções. Além disso, você pode também escolher um apartamento, um quarto, uma casa mobiliada, um lugar diferenciado que você vai encontrar no Airbnb também a gente se encontra aqui no link da descrição eu já usei tanto no book quanto no Airbnb os dois funcionam muito bem e é muito bacana em relação ao transporte né? como se movimentar aqui na cidade se você vem do aeroporto você pode pegar um Uber e vir para cá dentro da de Penha tanto navegantes quanto Pizarra existe um ônibus intermunicipal que ele faz algumas rotas o problema é que você não tem tanta clareza dentro do, do cronograma deles então isso não ajuda você ah tô aqui vai passar aqui, será ônibus, que hora que ele passa essas informações você não vai encontrar no site lá não tem um aplicativo que facilita isso outras cidades têm como é Blumenau é, eu precisei usar uma única vez eu não tive uma experiência positiva, então não recomendo agora, você pode ir alocar um carro, usar Uber, táxi, 99, enfim, né, tem várias opções se você assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você achou eu estou preparando uma série de vídeos de cada cidade de Santa Catarina Afinal de contas, o meu projeto, o catarinense, ele visa conhecer todos os países. E eu pensei, por que não conhecer todas as cidades de Santa Catarina? Afinal de contas, eu sou daqui, nasci aqui, quero conhecer tudo que tem de melhor. Afinal de contas, Santa Catarina está entre as cidades, o estado mais turístico do Brasil, porque... A beleza que se encontra aqui, praia, queino, cachoeiras, uma série, de, uma variedade inteira de colonização diferente, né, alemã, italiana, portuguesa e entre outros. Eu quero compartilhar com vocês. Beleza, gente? Então, fiquem com Deus e um abraço.